Olá, espero que estejam bem. Quando você presta contas, é importante que você acompanhe o resultado do julgamento dessa prestação de contas. Se foram aprovadas, desaprovadas, aprovadas com ressalvas ou até mesmo se foram julgadas como não prestadas a despeito de você ter apresentado algum tipo de documentação. É importante você pegar uma certidão de quitação eleitoral para que você possa verificar se existe alguma pendência ali que possa comprometer o registro da sua candidatura nas eleições 2020. Você pode obter a certidão de quitação eleitoral tanto pelo site do TRE, do seu estado, do TSE e também por meio do aplicativo E-Título, que você pode baixar tanto no Android quanto no iOS. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.